vamos o ah, que é isto? Que vamos fazer também aí durante esta semana o um videozito do desafio, das quatro perguntas, não é? Do, do Russo, a ver se fazemos isso porque já fui nomeado aí duas vezes e o povo quer ver os vídeos, não é? Já foram feitos muitos vídeos mas mais um, não faz mal nenhum, ok? Bah, só para avisar isso, eu só invento aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Está a ter algum sítio, já agora... VAMOS ver. Sol DE FRENTE, PARRACTO... Eu só inviento... E é isto, no meu canal vem disto... Isto está tudo cheio de e escorregadio... XAU... A sentir a roda da pá... Será que vai ter ativo em casa hein? Mostra, é que a que tem mais brecagem para a direita do que para a esquerda. Já fiz um vídeo sobre isso. Onde é que isto sai? Ui! É aqui, pronto. Tenha, não tenho mais. Isso, and love. <risos> Tchau, está escorregadinho, mas olha. Gostasse o que agora? Era fixe em direto, não era? Tchau, ah, ah, tchau, fui! Isso Não só nós que cometemos erros, mas os outros, principalmente os outros. Ok, maltinha? fica aí a coisa. Uh, quer seja 125, quer seja uma 600, quer seja uma 1000. Se andarmos devagar, temos menos probabilidades de nos matarmos. Ok? vá malta. Tchau aí, fui. Qualquer coisa, apitem aí. Malta nova. Juizinho nessa cabeça.